Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos um monte de vídeos falando sobre século XXI, cotidiano, né, vida adulta, é, nossos problemas, coisas que nós nunca aprendemos na escola, coisas que nós aprendemos no dia a dia, tem muita coisa aí pra você ver. E essa semana eu gravei né, um vídeo, que eu estou gravando com a mesma roupa, não sei nem qual é a ordem que vai sair, vai sair dois vídeos aí com a mesma roupa, tá? Porque a gente tá, tá sem tempo, não deu tempo de nem de trocar de roupa. E vamos falar, inclusive, sobre uma temática muito próxima da que eu falei. Nós vamos continuar falando também sobre crianças, porém não só. Você já deve ter visto... É, no, no título do vídeo, né, que nós vamos falar sobre segurança na internet e aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que ter em especial com as crianças e o acesso que elas têm à internet. Isso porque eu já gravei um vídeo, um vídeo não, eu já gravei um quadro lá pro Noite Adentro, se você não sabe, é o meu programa de rádio e também podcast, que você pode procurar por Noite Adentro, você vai encontrar, que eu gravo com o João. E lá a gente falou também sobre esse cuidado e a segurança das crianças na internet. Lá a gente teve a participação da Rosângela e do Matheus, que são pais, né, então eles têm mais propriedade para falar sobre o assunto, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui também. Bom, aqui eu decidi, então, meio que compilar o que a gente falou lá, né? Então, se você não for assistir, dá para ter mais ou menos uma noção aqui. Mas eu aconselho a fazer as duas coisas. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque algumas pessoas começaram a me procurar... Pra, é, sem saber mais ou menos que idade deixar as crianças usarem a internet ou como controlar. O ideal, gente, é sempre a gente não pensar em imediatamente privar. A privação, principalmente se a gente está falando só de tecnologia, ela pode não ser a melhor resposta. É óbvio, em algumas idades a gente realmente tem que privar, né? Criança não pode estar assistindo qualquer coisa, a criança não pode estar em qualquer rede social, mas o mais importante é junto a isso ir educando. É sempre importante, talvez a primeira lição é mais importante, é a gente entender que tudo o que acontece no online, a gente tem que pensar como seria no offline, né? como seria aqui na vida. Por exemplo, há pessoas que me perguntam que hora eu devo deixá-lo usar a internet, bom ou a rede social, né? que hora que é, é hora de colocar no Instagram, deixar usar o Instagram, deixar usar o Facebook, eles recomendam, normalmente, a partir dos 13 anos de idade. Agora sim, não é porque completou 13 anos que você vai lá e solta, deixa o Instagram e pronto, e deixa a pessoa se virar você não faz isso na realidade né na, na vida real na vida offline você não faz isso você não simplesmente pega a criança ou adolescente aprendeu a sei lá andar de ônibus vai andar pela primeira vez já chegou numa idade que você acha que tudo bem e você simplesmente deixa você não vai deixar ir para festa porque completou x idade e só deixa você orienta você acompanha até que ele aprende só você leva na escola e aos poucos vai deixando ali na esquina já não vai mais na porta até o dia em que ele começa a ir sozinho então é sempre sempre o acompanhamento para que ele tenha essa independência, né? Mas é um acompanhamento orientado. Então, não é só porque chegou com 13 anos que, pá, agora vai usar todas as redes sociais, né? Preciso ser feito esse acompanhamento. E para ser feito esse acompanhamento, aí vai a minha segunda dica, que é a gente precisa saber quais são as redes sociais que essas pessoas estão usando. Então, se pede para usar, sei lá, TikTok, o que, que é? Vai pesquisar, cara. Vai no Google, pesquisa. Se você não é muito familiarizado com o Google, né? Ou seja, se você está assistindo esse vídeo porque alguém compartilhou com você, e você só cli precisou clicar, é o máximo que você sabe fazer de, de mexer na internet. Então, pede para essa pessoa que compartilhou esse vídeo com você. Já tô aqui fazendo a propaganda, hein? Já compartilha aí, você que está manjando dos Paranauê de, de internet. Mas eu estou dizendo para você: pergunta para as pessoas, pergunta para os teus amigos, pergunta o que é Instagram, o que é Facebook, como é que funciona o YouTube, o que, é que se faz lá. É perigoso? Não é. A gente precisa, e eu não estou falando só com pais, eu estou falando com todo mundo, tá? Todo mundo que vê crianças no Instagram, que conhece ou que tem é, é, contato com adolescentes, com, com pré-adolescentes, com crianças. É importante a gente saber em que redes sociais elas estão. Né? Então, principalmente se ela já tiver os 13 anos e deixar, elas, ela tem que saber o que ela está causando para continuar orientando. E aí a terceira dica é para quem não é necessariamente próximo ou familiar ou que por acaso viu alguém que conhece que é criança que está na internet. Você pode denunciar a rede social dessa criança. Se ela tiver menos de 13 anos, o próprio Instagram o próprio Facebook vão fazer a avaliação para cancelar. Página dessa criança para uma, uma possível exposição que ela tenha. Óbvio, aí vai do seu bom senso, né? Você vai considerar se você conversa com os pais, se é possível conversar com eles ou os responsáveis por essa criança, ou se você opta apenas por cancelar, né? Até porque não é bem a sua responsabilidade, mas você pode contribuir. É importante que a gente, que todos nós, tenhamos cuidado com as crianças. A quarta coisa que eu ia dizer, que para que tudo isso que eu falei funcione, para que a, a criança aprenda a fazer de maneira correta a, e que a educação a ela funcione, né? a educação que você vai dar para ela, para ela ir tornando-se independente, sabendo gerenciar a própria rede social, funcione, é necessário o vínculo. Você precisa estabelecer um vínculo com a criança e com o adolescente, principalmente as pessoas que estão mais próximas a elas. O que é esse vínculo? Você precisa ser sempre muito franco e não é só com relação às redes sociais. Quando a gente fala para as crianças o que elas podem ou não fazer, elas confiam bastante nos adultos. Só que quando elas percebem que nós estamos mentindo, ou a gente diz que vai fazer uma coisa e acaba não fazendo, ou a gente fala que não tem certa coisa e depois a criança vê que tem, ela começa a perceber que ela não pode confiar na gente. Então o vínculo é primordial. Né? Esses minutos que você tem ou horas que você tem próximas à sua criança ou aos seus irmãos, o que quer que seja, vocês precisam construir uma relação de vínculo, porque ela vai confiar em você. Ela vai deixar de ver certas coisas porque você orientou a não ver certas coisas porque ela não tem idade ou porque ela não deve. Vai surgir a curiosidade? Vai! A criança e o adolescente, nós, adultos, temos curiosidade. Então, por que não as crianças? Quando alguém diz pra gente, não, você não pode ver. Não abre esse vídeo, o que, que você faz? Você abre? Então, não é simplesmente dizer, não veja, né? que não quer dizer que a pessoa não, não vai ver. Então, o que vai determinar, o que vai ajudar essa criança a não se expor, não se colocar em uma situação de risco, é muito mais o vínculo que você cria com ela, para depois ela ir aos poucos confiando em você e as orientações que você vai dando para ela se tornar mais independente, para ela se tornar mais autônoma, é que elas vão, ser, elas vão aparecer, né? elas vão se fortalecer a partir desse vínculo. Lembrando sempre, a gente não tem como fiscalizar a vida deles 24 horas por dia. Então, privá-los totalmente também não seria a solução em alguns casos. Por quê? Porque eles vão acessar de outros lugares, né? Escondido, de colega, então... Tem hora que simplesmente, ah, vou tirar o celular, ah, vou tirar a internet, não vai ser a melhor solução. Então, se ela não for a solução, como que a gente pode solucionar? Como que a gente pode resolver? A gente pode resolver educando, mas esse processo de educar sempre é muito lento. E ele não é só dedicado aos pais, né? O processo do educar é um educar de todo mundo, de quem está perto, de quem conhece, de quem convive, seja uma hora, seja um dois dias, seja 50 minutos por dia, não importa. Todos somos responsáveis por essas crianças e o processo de educação, ele é cotidiano e social, né? Ele é coletivo. Então, sim, é responsabilidade de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se você quer, conhece alguém que estava com alguma dúvida ou que não tem muito norte, ou que conhece alguém que conhece alguém, Compartilha esse vídeo, manda o link. Se a pessoa não tem muito domínio na internet, manda só o link e diz a ela, clica aí, qualquer dúvida me chama, né? Eu te ajudo, qualquer coisa que tu quiser com o teu filho. Vamos, né, gente, ajudar as outras pessoas a criar bem as nossas crianças, todas elas. E não só as crianças também, né? Os adolescentes. Aprendemos a orientá-los, a saber como orientá-los num lugar onde a gente não tem assim tanta intimidade. Que esta internet gigante que né, temos hoje. Estamos aqui, eu estou aqui, mas alguns de nós adultos não estão na internet e não dominam muito bem. Então, e a gente precisa lidar com ela. Então vamos lidar de forma saudável. Se você gostou, já sabe, se inscreve, né, se você não tivesse inscrito. Se você esqueceu, dá a curtida agora, porque me ajuda a saber quando vocês gostam do conteúdo e querem mais sobre esse assunto para trazer até outras pessoas aqui. Beijo e boa semana para vocês. Tchau, pessoas!